Alguém que sofre de ansiedade e não está conseguindo emagrecer, quero te apresentar aqui ó, o Fitopower Caps. Fitopower Caps ele é um suplemento que te auxilia na perca de peso, ele é um inibidor de apetite aprovado pela Anvisa e tem ajudado aí muitas pessoas a emagrecer assim como eu. Eu comprei o meu, chegou aqui ó, em 4 dias, essa aqui é a minha nota fiscal e aqui algumas dicas que eles dão. Se você quiser adquirir o seu também e emagrecer, é só você clicar aí no botão Saiba Mais e você será direcionado para o site Oficial do fabricante para você adquirir também o seu Fitopower Caps.